Olá, espero que já cansado, certamente, deste tempo todo de quarentena, de isolamento, mas que a alegria pascal ainda não se tenha apagado em ti. E neste terceiro domingo da Páscoa, encontramos uh, os discípulos de Emaús. Certamente conheces o relato, certamente não é a primeira vez, não é a primeira vez que o ouves uh, contar, mas uh, se calhar vale a pena nós nos concentrarmos e percebermos, porque uh, à primeira vista a discussão pode parecer uh, entre o ver e o não ver, a presença e a ausência de Jesus. E este Evangelho que, digamos assim, de certa maneira, São Lucas, nos apresenta como uma espécie de um resumo, de um percurso uh, da fé pascal. Ou seja, mais uma vez, a fé não é um, uma magia, não é, pronto, uh, antes não tinha fé, agora por uma intervenção qualquer assim, tipo mágica, agora já tenho fé. Não. Este relato ensina-nos uma coisa importantíssima, que é o percurso que uh, os discípulos, uh, que estes dois discípulos. E o primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar é este. Como é que se chamam os discípulos? Um chama-se Cleófas. e o outro. Porquê é que será? Não achas que é intencional que Jesus conte este evangel... neste Evangelho que este outro discípulo não tenha nome? Será porque Jesus não tinha nada para pôr lá? Não, pelo contrário. É para que tu ponhas lá o teu nome. Para que tu faças este percurso. E, portanto, nós vemos eh, os discípulos, e olhando um pouco mais detalhadamente para o relato, nós vemos os discípulos a saírem de Jerusalém, desiludidos. Pensa nisto. Qual foi a última coisa que eles viram? Um homem crucificado, foi posto num sepulcro. É verdade que apareceram algumas mulheres a dizer que ele tinha ressuscitado, mas tudo aquilo parecia uma fantasia. Pensa como é que, como é que estava o coração deles, é? desiludidos Tinham investido naquele projeto, tinham acreditado naquele homem, achavam que ali estava um projeto completamente novo para a humanidade. E agora estavam ali a chorar desiludidos. E o que é que acontece aí? Acontece que os discípulos não o vêem, mas ele está lá. Ele caminha ao lado deles. Ele vai fazendo o percurso. E repara como Jesus nos mostra em três, de três formas a, a sua presença, a sua vida no meio de nós. A primeira forma é no caminho. Jesus vai falando enquanto caminho. repara nisto, a tua vida, a minha vida, que nós vamos fazendo de um lado para o outro, é verdade agora menos porque estamos fechados em casa, mas uh, a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons e de momentos maus e mesmo sem tu dares conta disso, o Senhor caminha, o Senhor vai ali ao teu lado. Está, está ali juntamente contigo, vai dialogando contigo. Portanto, muito da nossa história, muito da nossa fé, passa-se na vida, na vida concreta, não na, quando estamos a rezar intensamente, mas no dia a dia, no trabalho, nas relações uns com os outros, no nosso, no nosso cotidiano. O segundo aspecto que Jesus nos ensina neste caminho para a descoberta da fé pascal é a Palavra. Que palavra é esta? Reparemos que o relato avança e diz que Jesus vai explicando aos discípulos tudo o que lhe dizia a respeito, começando nos profetas, no Antigo Testamento e nos, nos profetas. E, portanto, ou seja, que Jesus traz uma palavra, que às vezes, se calhar se ficarmos presos na nossa, nas nossas dores, nas nossas angústias, isso não nos leva a nada. Então precisamos da palavra, precisamos de uma palavra de Deus que ilumine, que seja luz para a nossa própria vida. E finalmente, a mesa, a hospitalidade. Repara que eles chegam a casa, convidam aquele, aquele homem que eles ainda não tinham reconhecido. Quando é que o reconhecem? Ao partir do pão. E repara como a hospitalidade dos discípulos depois se transforma na hospitalidade do Senhor. Estás, mais uma vez, disposto a fazer este percurso? A escutar uma palavra? A procurar uma palavra que ilumine a tua vida? A não ter receio e a viver a presença de Deus no teu dia a dia? E por outro lado a agradecer o pão que recebes todos os dias. Então desejo que este domingo, estes discípulos de Maús, este percurso, seja também hoje o teu próprio percurso. Boa semana, bom domingo.